Jorge é vendedor do ramo de indústria e formou uma carteira respeitável. Mas nos últimos anos, seu trabalho só cresceu e as suas vendas caíram. Ele perdeu vários clientes e, de porta em porta, está cada vez mais difícil fechar novos negócios. O que está acontecendo? O consumidor mudou. A internet é a primeira fonte de pesquisa do seu cliente, fazendo parte da jornada de compra do início ao fim. Jorge entendeu isso e hoje sua empresa investe num projeto que faz o marketing e as vendas trabalhar em conjunto para gerar novas oportunidades de negócios. Agora ele recebe contatos mais preparados e perto da decisão de compra, tornando suas visitas mais assertivas e propensas a fechar negócios. Esse é o novo processo de vendas, criado para acompanhar e atender ao novo perfil do consumidor, mais digital do que nunca. E sua empresa? Vai continuar vendendo do mesmo jeito? Me conta! Ajudando você a melhorar o seu processo de vendas na nova economia digital.